mostra essa interação entre corpo e mente. E mente e corpo se comunicam. O intermediário nessa comunicação são as emoções. Então é extremamente importante entender um estado emocional. Porque um estado emocional ele tem pensamentos, ele tem sentimentos, ele tem impulsos e ele tem sensações físicas. Tudo isso compõe um estado emocional, tudo isso compõe uma emoção. E quando você se agarra em qualquer um desses quatro elementos, aí a emoção te suga. Nessa espiral negativa, se for uma emoção negativa. E você perde o controle. Isso compõe um estado emocional, isso compõe uma emoção. Aquela nuvem negra que a gente estava falando tem esses quatro elementos aí. Pensamentos, sentimentos, impulsos e sensações físicas. Qualquer um desses quatro que você se enganchar, te puxa aí para dentro e já era. Você entrou na espiral negativa. Então é preciso parar o processo aí, antes de entrar nessa nuvem negativa.